If I go, if I pay, when you... Fala galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital, galera, de mão, já não, não repara para o meu investimento, tá? eu trabalho com marketing digital, quando a gente trabalha com marketing digital, a gente trabalha à vontade em casa, a gente não depende né, de patrões chatos e né, nem de chefes para ficar te incomodando, que perturbando no teu pé, beleza? Então eu trabalho em casa, eu trabalho à vontade e é assim que eu faço meus vídeos hoje pela internet, beleza? Galera, é o seguinte, essa aqui é nossa tempo de hoje. Tá, nosso vídeo de hoje é como excluir um domínio, tá? Muita gente está com, tá com essa dificuldade, tá? É, as pessoas vão lá, viu como um domínio, né? Na BM e de fato acaba aqui, poxa, como é que eu faço para me descluir? Posso, é, excluir para me colocar um próximo? Como é que eu faço para me poder, tá? Fazendo esse processo. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a você. A excluir o domínio de uma vez por todas, tá bom? Bem simples, bem fácil, bem rápido. Beleza? Bora pro nosso conteúdo, que é a parte que eu gosto de, de entregar para você aqui no nosso canal. Bora! Então, pessoal, aqui dentro, né, da nossa conta de anúncios, você vai clicar aqui nesses três pontinhos, nessas três barrinhas, tá? Aqui em cima, beleza? Você vai procurar aqui por configurações do negócio. Clica, beleza? Vamos aguardar. Bom, vai abrir para você que essa segunda aba aqui, beleza? Você vai rolar aqui embaixo, galera. Aqui no canto esquerdo, tá? Você vai rolar aqui embaixo. Você vai procurar aqui, ó por aqui ó, tá? Segurança da marca, clica beleza. E domínios, ó, aqui embaixo, ó, domínios, clica beleza. E aqui ó, você vai ter acesso aqui e você vai ter acesso aos teus domínios, tá bom. E você vai poder remover nessa opção aqui, ó, nesse botãozinho, remover. Beleza, eu não vou fazer isso aqui porque eu tô com o meu domínio aqui vinculado então tem páginas, tem projetos rodando aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês a opção, você clica e confirma. Beleza? Você vai estar já removendo o seu domínio, tá? Ah, eu quero remover um segundo domínio. Clica no domínio que você quer remover, beleza? Clica aqui em remover, beleza? Sempre o processo é isso aqui. Ele não tem mistério, não, não tem é, conversa para boi dormir. Bem simples o processo, beleza? Nosso vídeo de hoje foi isso aqui. Um vídeo bem curto, bem rápido, bem sincero, bem reto. Bem direto ao ponto, beleza? Se você já gostou desse vídeo, cara, já peço que você já desse aqui embaixo já. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que vai ser muito importante aqui para o nosso vídeo, beleza? Um forte abraço fique com Deus até um próximo vídeo.